Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo com vocês. Já quero agradecer para todos que estão se inscrevendo no canal e eu vou dar agora continuidade a uma série de vídeos que vai ser tipo assim, um dia sim e um dia não, tá? Como hoje sou eu que faço a edição e tudo, então acaba tendo um delay para fazer tudo isso. Pessoal, vocês já sabem eu iniciei um projeto onde eu quero ser um trader financiado. A mesa proprietária que eu, a própria firma que eu escolhi no caso, foi a FTMO, Por ser mais segura e etc. E eu até recomendo depois desse vídeo vocês acessarem é, ali em cima, onde eu faço uma comparação entre a Fun e a FTMO, para saber qual é a melhor, e vocês vão entender porque eu escolhi a FTMO, e não estou necessariamente falando que é para você escolher a FTMO, mas está aí uma opção. Pessoal, ao iniciar o projeto de 100k da FTMO, eu, eu tive uma ideia, né? que era o quê? criar uma série de vídeos onde eu vou fazer um vlog. Eu vou apresentar as operações e ser o mais transparente possível com vocês. Eu vou falar sobre a questão emocional, falar sobre a minha a minha forma de agir, sobre o meu operacional, tudo que envolve o trading em si. É, muitas pessoas têm dúvida é, o que passa na cabeça desse trader quando ele vai executar isso. Então é isso que eu vim aqui auxiliar vocês. Inclusive eu vou falar sobre todos os meus erros. Tipo assim, todos. Inclusive eu erro todo dia e eu sempre tento explicar isso para vocês, que a diferença de você para mim é que simplesmente eu ganho no mercado, ok, mas quando eu perco, eu perco menos que você. Mas não há nada diferente, assim, uma diferença grande entre nós dois, tá? Beleza, que eu sou um cara mais novo, eu tenho 23 anos, a maioria do meu público é de 30 anos pra cima, mas eu iniciei no mercado aos 15 anos de idade, então eu tenho um tempo aí para estudar, eu tive um tempo aí para estudar, né? Então, vamos lá. Sobre os três, tá? Então, eu queria primeiro falar sobre vocês Porque eu utilizo o Notion. Né? o Noosh é uma plataforma, como se fosse um bloco de notas, onde você consegue organizar, como se fosse um Excel e etc, e fazer toda a sua organização. Então, essa é a plataforma que eu utilizo para fazer a organização dos meus trades. E para mim, fazer o Trade Journal, né? que é muito conhecido, que é simplesmente você documentar o que aconteceu no trading, é... e, e botar algumas coisas adicionais. Vamos lá, para vocês verem, né? porque só falar não adianta. Então, eu tive meu primeiro trading, né? vocês podem perceber aqui que na conta ft a gente já está com mais ou menos 5% de lucro nos últimos 3 três, três dias, né, vamos dizer assim, né? é, a gente teve um drawdown aqui muito pequeno, né? no caso foi um, um, o máximo de perda a gente teve ali foi de mil, 1.054 dólares, e o máximo de ganho nós chegamos ali a quase 2.000 quase dólares no, no dia. Né? Se você olhar aqui as métricas, vocês vão perceber que eu tive uma taxa de acerto baixa, uma taxa de acerto de 50%, mas eu tive um fator de lucro muito alto, ou seja, fiquei com 4.8 de fator de lucro. Ou seja, isso, isso me deixa muito à frente quando, quando, em relação a quando eu perdo, a quando eu ganho, tá? E eu vou explicar a vocês aqui trade a trade, tá? Trade a trade. Então, o nosso primeiro trade, pessoal, como vocês podem perceber aqui, ele ocorreu no dia 21 de março, tá? Então, eu cometi um erro aqui no dia 21 de março. Qual foi o erro que eu cometi? Foi nos lotes. Eu ia operar com lote fixo de 5, como você pode perceber que todas as operações aqui estão tá com lote fixo de 5. Na questão de gerenciamento dessa conta, eu estipulei para mim o seguinte, que eu não ia fazer um gerenciamento com base em pontos, mas com base em porcentagem, por exemplo, cada trader ou cada trade que eu fizer, eu vou arriscar 0,20% do meu capital, então basicamente era isso que eu estava buscando, ah, mas vou buscar 1% em um trade, 1%, tá? Então foi basicamente isso, ok? E na hora de, da execução, eu acabei executando com 0.3, depois 0.2, aí ficou 0.5. E eu fiquei meio, meio confuso ali na hora, eu falei, cara, é 5 lotes. Beleza, que foi muito menos lotes, né? Então é um erro que teoricamente me daria um prejuízo menor. Mas é um erro, né? Poderia ter sido com mais lotes. E como eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, eu acabei me embolando. Mas eu acabei corrigindo e colocando a quantidade de lotes normal. É, em questão de, vamos dizer assim... Minutos, né? Porque, tipo, aqui ó, foi às 4 e 4 da manhã, ou seja, às 4 e 40 que eu, sabe, então eu cometo erros também todos os dias, então eu sempre tento explicar para vocês. Então, nesse trade aqui, a gente fez um trade muito bom, a gente conseguiu ali acumular mais ou menos 1,23% do capital, tá? E inclusive, esse trade foi esse aqui, né? Esse primeiro trade aqui foi no dia 21, deu 1,16, né? E eu vou explicar mais ou menos como funcionou ele aqui para vocês. Então, peço até que vocês tenham paciência, etc. Então, eu organizei aqui tudo para vocês, tá? Vocês depois podem acessar e ver como é a minha visão. E com toda certeza vai ajudar você, ok? Então, vamos lá. Aqui é o print do trade. Eu trade esse print diretamente lá na, na no TradingView. né? Inclusive, aqui na descrição tem um link para desconto lá no TradingView. É uma ótima plataforma, pessoal. Para estudo, principalmente. Então, a minha primeira tomada de decisão foi com o auxílio de um operacional quantitativo. Vocês sabem que eu adoro análise subjetiva mas a análise objetiva, ter um operacional que me dê as métricas ao meu favor, isso aí, mano, eu sou apaixonado, eu sou muito apaixonado, sério. Então, a primeira tomar a decisão, o operacional me dando uma indicação que eu poderia fazer uma compra. Depois, esse trade, ele teve um ponto de referência, que no caso foi 119.138 pontos, que era, na minha opinião, o possível nível mais justo de compra. Ali eu ia ter uma melhor relação de risco-retorno, porque ali estava um pouco mais próximo do fundo, é... E aí eu ia ter um, res... um retorno, tipo assim, de 1 para 3 ou mais, sabe? Então, por isso que eu escolhi ali. Eu resolvi documentar também diretamente um no View por entender que quando você coloca aqui nessa plataforma, você não tem como tirar. Ou seja, eu fiz uma análise, botei ali, ou seja, vai sempre ficar disponível e não tem como eu excluir isso aí, certo? Então, vocês podem perceber que não há uma opção aqui para me excluir. Ok, mas aqui é um estudo, tá? Então, aqui é um estudo para me mostrar como foi o treino, ok? Depois disso, eu tenho um checklist que eu sempre faço. Primeiro, era saber referente à quantidade de lotes, no caso eu operei com 5 lotes nesse aí no total. A relação de risco-retorno foi de 1 para 3, então eu já percebi que eu estava um pouco mais à frente ali mesmo que eu tomasse um loss. É, o operacional de trading em si, eu utilizei um pouco do auxílio da análise técnica, porque eu levei em consideração aquele ponto que eu falei para vocês, e a leitura quântica com o meu operacional, ok? sobre a questão de gestão de gestão emocional, isso é extremamente importante. Com base nessa checklist, eu já consigo entender como não necessariamente se eu vou ter lucro ou prejuízo. Não, não estou dizendo isso. Mas eu consigo entender é, qual, é, qual é as tomadas de decisões que eu devo tomar durante e após o trade e até antes do trade, para que eu possa controlar melhor esse, esse meu emocional. E eu vi ali sobre a questão da vida emocional, né, vida pessoal, né, eu estava estável, né, e aqui eu esteve até bem claro. Suas emoções não afetam apenas você, mas outras pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente tá não tá muito bem é, na nossa vida pessoal, a gente acaba contagiando, enfim, etc. No pré-trade, né? Por uma questão de eu até marquei lá errado aqui, tá? Eu não tava, eu não tava, não, eu tava centrado no caso. No caso, eu estava indeciso, né? Porque eu tava centrado na hora do trade, na hora que eu fiz esse, esse, essa, essas informações no Notion, eu tava realmente centrado. Porém, vocês percebem que 40 minutos depois eu notei um erro. Então, teoricamente, eu não tava concentrado assim, sabe? Tipo, eu, eu achei que eu tava concentrado, mas eu tava. Eu não tava concentrado, cara, porque eu errei, sabe? Tipo, é meio óbvio. Então, assim, durante o trade, eu tive vontade de abrir mais lotes. Né? Então, foi um erro. É, após o trade, eu já tava estável. A questão de gestão de risco, eu fiz o gerenciamento correto. Mas eu purei mais do que o normal. Por quê? porque eu abri dois lotes incorretos, então o gerenciamento de risco, no sentido assim, de procedimento, tá? eu vou botar um ponto de compra aqui, um stop aqui, um alvo aqui, ok, mas na questão de operação de lotes, eu botei mais do que o normal, então eu, eu sempre separo esse erro de gerenciamento, é, se eu fui disciplinado, eu fui disciplinado, quando eu encontrei o erro, eu corrijo esse erro, tá? e durante o trade eu também fui fui disciplinado, no primeiro dia, tá? então os outros dias vocês vão ver o que aconteceu, e eu tive lucro no dia, e tem uma frase que eu deixei aqui, que é muito importante, que é do Thomas Bukowski, né que ele fala bem assim, aprenda com o passado para evitar fazer no futuro. Então, ele está basicamente falando para a gente documentar, sabe, os nossos erros para que a gente possa rever eles e corrigir para que lá na frente a gente não cometa de novo. Então, aqui é onde eu começo o meu procedimento para ver os meus erros e corrigir eles. Se você quer viver de mercado, se você tem um sonho, você tem que fazer as coisas corretas, tá? Então, ponto. Então, esse aí foi o trade do primeiro dia, ok? E depois nós tivemos o trade do segundo dia, no caso do dia 22, né? É, que foi esse trade aqui. Que foi até um trade que eu tomei um stop, no caso. Foi esse trade aqui, ó. Dia 22, Deixa eu ver... Dia 22 de março. Dia 22 de março. No caso, dia 22 de março. O primeiro trade do dia eu acabei fechando ali, né, é, eu dei um misclick no mouse, <risos> e acabei pagando swap, comissão, enfim, essas coisas. Enfim, aí depois eu abri um trade correto, tá, coloquei meu alvo, wow, stop, tudo certinho, só que aí eu tomei um stop, tá. Logo depois eu pensei, cara, o SDJP tá subindo muito, o fluxo tá muito forte comprador, então eu tenho que ser mais inteligente. Então eu falei, cara, como eu entendo um pouco sobre a leitura de fluxo, entendi um pouco sobre o que tá acontecendo no cenário macroeconômico, eu falei, cara, eu como eu, eu tinha é, eu tinha esse esse risco de 1% ali, né, no total de trades no dia, eu falei, cara, ainda ainda tá me sobrando 0,20 ali para para arriscar. E foi isso que eu fiz e inclusive consegui recuperar, né, no trade depois desse, né, ou seja, mais ou menos umas 3 horas depois, eu consegui fazer um trade onde eu fiz boas compras, que eu fiz ali no 119 é, 600, mais ou menos ali e consegui sair lá no 120 346. Sendo que eu fiz uma parcial no 19 é, 119925. Eu vou eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu, tá? E depois eu vou abrir o Meta trade também para vocês verem no MetaTrader. Então foi esse trade aqui, o segundo. Eu fiz uma venda, eu fui estopado, depois eu fiz uma compra no meio desse trade aqui. Eu fiz uma parcial e depois eu levei até o final. Eu errei de novo. Tá? Eu saí no lucro, mas eu errei de novo. O meu operacional, ele fala pra mim sair no final do dia ou no meu objetivo. Tá? Então, quando a gente tá aqui, a gente, a gente vê aqui, ó, eu tinha o um objetivo nos 121 mil pontos. Então, eu não saí no, no local que era pra ser. Mas o mercado foi buscar lá. E isso acontece. Então, assim, eu, eu quero tirar esse estereótipo que a galera tá criando, que o trader é perfeito. Sempre. Gente, se tem algum trader perfeito, pô, véio, parabéns, sabe? Parabéns mesmo. Mas com a minha experiência, eu, eu não me sinto perfeito. Sabe? Me sinto assim, tipo, igual a vocês, assim, sabe? Tenho erros iguais a vocês. As pessoas que estão na minha comunidade, no meu grupo, eles falam, às vezes eu falo, mano, eu penso, eu cometo erros iguais, cara. Mano. Sabe? Mas é aquela coisa, eu sempre cometo erros eu perco muito menos. Então eu aprendi a controlar isso. Isso é o que vai ser a virada de chave pra vocês, pessoal. Essa conta métricas aqui, essas operações aqui, é, mal, vamos dizer assim abre aspas, no ao vivo, né? Já é para mostrar que como, como, como eu trabalho, sabe? Eu quero, eu quero passar isso para vocês, para vocês entenderem o que tem por trás de um trade. Tá, um trade de mil pontos, ok, tá, ok. Mas e aí, como foi emocional do cara? Como é que o cara tava? Como é que a vida pessoal do cara tava? Tudo isso influencia, pessoal. Quanto de dinheiro o cara tinha? Será que o cara tava agoniado para tirar o dinheiro para pagar uma conta? Tudo isso influencia. Então eu tenho essa responsabilidade de ser sincero com vocês, ok? Então voltando aqui, fui disciplinado. Deixei bem claro aqui ó na quarta no quarto item. Fui disciplinado, realizei antes da hora e finalizei o trade antes do take final, que seria no 121 mil pontos. O que aconteceu pessoal? A minha principal tomada de decisão foi o operacional quantitativo e esse trade ele teve como ponto de referência o rompimento do 119.600. É, pontos após uma, ter uma, uma, um padrão técnico ali, né? ou seja, teve uma bandeira de alta, e teve um possível nível justo ali, um nível que eu considero justo, com base nas minhas análises, de compra. Eu tinha uma relação de risco, risco retorno muito boa, que era de 1 para 5, e, mas mesmo com todo esse cenário positivo para mim entrar no Crady, eu errei. Tá? Eu errei, mas eu não creio. Vocês entendem? Até no erro, sabe? Eu não tô falando que eu sou perfeito mas eu tô mostrando que eu erro até quando eu acerto no trade, tá? Então, foi basicamente isso, tá? Então, você pode perceber aqui. Levei até ali, mas era pra mim ter levado lá no final, onde deu um take, mano, o mercado fez máxima ali, cara. Imagina eu chegar no grupo e falar, gente, peguei da mínima do mercado até a máxima. Tipo, a galera não vai acreditar, né? Mas tudo bem. É, então, tá aqui o trade, né? É só, é só clicar aqui que você já vai direto lá pro, pro trade view, como eu expliquei pra vocês e lá já tá todas as métricas etc e aqui também na conta métricas da FTMO fala sobre o trade que no caso foi esses dois trades aqui e esse aqui foi o primeiro stop ok então sobre o checklist eu operei entre entre 1 um a 10 lotes né que é mais ou menos essa meta que eu quero ter no máximo 10 lotes operado ali é, por conta do meu risco que é em porcentagem do capital não é um risco de pontos é um risco em porcentagem então eu faço o, o cálculo de lot size com base em porcentagem a minha relação de risco-retorno foi de 1 para 6, tá? No total. É, o operacional, eu utilizei análise objetiva, leitura quanti e também análise técnica, né? Até tem que marcar aqui. Análise técnica porque eu observei a, a bandeira de alta, tá? Eu sei que ali era uma oportunidade. Gente, você, eu confio na análise, na análise técnica. Gente, eu gosto muito, eu aprecio muito. Mas é, é muito previsível para os grandes players. Então, eles conseguem criar grandes armadilhas, né? Então, eu reconheço isso. É, sobre a vida pessoal. Alegre. Já tinha falado pra vocês. No pré-trading, esse trading foi um pouco mais... Eu vou explicar por quê. Eu tava com adrenalina e vontade de hesitar. Por quê? Porque eu opero em público. Tá? As minhas operações são públicas. Gente, vocês podem achar que não. Mas eu falar que tô negativo, que tô perdendo, tudo isso, tudo isso cria uma imagem negativa sobre mim. Sabe? Eu tenho uma comunidade, eu tenho um objetivo de, de ensinar. Como é que eu vou ensinar uma pessoa se eu só perco? Não faz sentido, eu tenho que ganhar então eu tenho essa pressão, além da pressão de ter que ganhar dinheiro para si, eu tenho a pressão de que eu realmente tenho que ter uma constância nos meus resultados. Tá, eu não posso estar perdendo. Então eu tava com excesso de adrenalina né, para executar a operação e tava com vontade de hesitar, sabe? Mesmo o operacional falando entra aqui, eu tava, eu, eu não sei, eu tava não tava querendo entrar. Me perdoem pessoal, mas eu estou sendo sincero. Durante o truque, vontade de encerrar a operação, inclusive eu encerrei e fiz uma parcial, mas até que eu fui inteligente. Ou seja, eu volto àquela máxima que eu falei com vocês, até quando eu ganho, eu erro, mas quando eu erro, eu erro menos. Mas se eu acertar, pô, o acerto é um, é um acerto muito maior, sabe? Após o trade eu já estava, mais estava, tal, porque deu lucro. <risos> Sobre gerenciamento de risco, foi um gerenciamento correto, acertei no gerenciamento, só que aí que tá. Eu operei normal, né, ou seja, eu coloquei com base nos meus operacionais, a entrada e saída, tal, etc., a única coisa diferente que eu fiz mesmo foi o... a realização parcial, mas faz sentido. Eu vou explicar por que faz sentido essa realização parcial. Mas eu considero que eu fui indisciplinado, porque eu saí antes do trade, né? Era pra gente sair dos 121 mil pontos, eu saí antes, então fui indisciplinado. Mas tive lucro no dia, né? Então, pelo menos é um ponto positivo. Eu vou abrir aqui o MetaTrade para vocês verem. Esse foi o meu primeiro trade, lembro daquele primeiro dia, onde eu acabei abrindo lotes errados, tal, etc. Mas consegui pegar um bom trade, né? Consegui levar ali mais ou menos até o final ali, né? O mercado subiu no total ali 0,25 mais ou menos, deixa eu ver, 0,25 no dia, 0,34 no dia. Mas consegui pegar praticamente a alta do dia. Nesse segundo dia foi o dia que eu errei, né? Por quê? Porque era para me finalizar o trade aqui nos 121 mil pontos, que foi o que eu falei para vocês agora. Mas eu acabei finalizando antes e vou explicar por que eu finalizei antes. Eu executei o trade vendido, tomei o um stop, depois executei um trade comprado. Só que o mercado subiu aqui, 275 pontos. E eu tava com um prejuízo anterior. Então, errei, errei. Mas vocês vão entender como esse erro foi inteligente, tá? Eu queria, pelo menos, ficar no 0x0. Zero zero. E, e aquela, aquele estereótipo que eu falo pra vocês, que a galera cria, e, e até que às vezes eu acabo seguindo, e eu peço perdão a vocês, de coração mesmo. É, que é tipo, pô, eu, eu sou eu tô passando conhecimento no YouTube, eu, tipo, eu não posso perder, sabe? Tipo, eu fico me pressionando. E eu peço desculpa a vocês e falo para vocês que ultimamente isso tem me prejudicado muito, tá? Porque eu opero publicamente, eu abro minhas operações publicamente. Tipo, a operação de swing Trade no Mini índice que eu tenho e tal, etc. Mano, isso me pressiona de um jeito, velho. que às vezes eu falo, tipo, eu tava pensando assim comigo, velho. Eu acho que eu não vou operar mais assim. Só vou ficar passando conhecimento, mas não. Eu vou operar porque vocês têm que entender que eu sou skin the game, pessoal e que eu saí de uma situação muito difícil na minha vida financeira e hoje eu tô mais estável justamente porque eu segui aquilo que eu queria eu, que, eu tinha um sonho de ser trader, de viver de mercado e eu segui a risca, o que tinha que ser feito e, e tô aqui tô aqui, pelo menos eu tô passando conhecimento não tô um milionário rico, mas tô passando, tô passando conhecimento aqui com vocês pessoal, se inscreva nesse canal se uma pessoa se inscrever nesse canal eu já fico feliz nesse vídeo, tá? tamo junto e dá um like aí. Se quiser comentar também, tamo junto. É, e aí eu comprei, realizei a parcial. Eu que não sou besta nem nada. É, deixei rolar o outro, o outro. Perdão, deixei rolar ao, a metade dos contratos, né? E botei break-even. Só que aí o mercado subiu mais, né? Chegou ali para 121. Então eu peguei o meu, o meu stop e subi o meu stop. Só que aí foi acionado por essa vela aqui. Se vocês perceberem no meu estado do WhatsApp, eu tô tipo meio que abre asco um pouco comemorando. Cara, não deu nem 10 minutos depois eu fui estopado. Eu falei, mano, não é possível, só pode ser o gordo, velho. Não é possível, mano. Eu posto o print e eu levo stop, velho. É sempre assim, mano. Enfim. Mas até que foi um trade bom. Mas era pra mim ter sido melhor. Por quê? Porque era pra mim pegar daqui até aqui com todos os lotes completos. Ou seja, nesse trade era pra mim ter lucrado 5k dólar. Ou seja, 5%. Tá? Ou seja, o mercado subiu aqui 1%, mas eu estava ali com 5 é, lotes, enfim, era para me ter pegado aí 5k dó. Eu vou explicar aqui porque, aí eu já vou trazer um pouco para essa planilha aqui, que é uma planilha que eu utilizo do meu operacional. Eu vou abaixar um pouco aqui. que no caso foi esse trade aqui, do dia 22, né? Vocês podem perceber aqui, ia ser no caso 0,96% de ganho, né? Só que quando você coloca aqui, ó eu percebo que eu tô aqui com 0,5% lotes, né? Porque eu queria fazer uma gestão de risco aqui Para entender o risco de eu operar com 0,5 lotes Enfim E aí quando você botasse 5 lotes Você ia perceber que eu ia ter um lucro ali de 5 mil dólares Enfim Mas eu intervi no trade, Sai positivo? Sai positivo pessoal Mas eu errei de novo Ah Jonathan, mas eu, quando eu erro eu saio negativo Cara, é aquilo que eu falei para vocês O erro de vocês estão sendo um erro grotesco Não é que você não pode errar É como você erra e como é que você tá errando? Sabe? Tipo, o problema não é errar, o problema é como você erra, tem gente que caga tudo, mano, abre 30 lotes de uma vez, começa a mente da pessoa, É aquela pessoa que olha assim e fala, irmão, vamos no psicólogo, vamos, vamos para igreja, vamos fazer alguma coisa para melhorar a sua mente, tá? Perdão aí aos cristãos, eu sou cristão, mas é uma piada assim, terra, enfim. É, voltando aqui pro o pro, pro trade, ok, positivo. E Jonathan, e o último trade, que no caso foi o trade de hoje, né? Porque agora já passou de meia-noite, né? Pra você ver, eu tô gravando o vídeo depois da meia-noite aqui pra vocês Tive um dia cansadinho. Mas como amanhã eu só vou fazer trade de novo por volta das... Eu só vou ter trade de novo por volta das 7 horas da noite, então durante o dia eu vou fazer outras coisas, vou estar tá mais livre. Então pra mim é, é justo eu gravar esse vídeo agora. E aí o trade do dia 23, né? É... Gente, por que aqui é dia 23, tá? Porque o, o, o horário lá do Forex é diferente daqui. Às vezes aqui é dia 22, lá já é dia 23, sabe? Então, não vem fazer muita pergunta difícil pra mim, não. Eu fiz um trade aqui, foi um tradezinho curto, tá? Por que esse trade foi mais curto? Porque, se eu não me engano, eu tomei um stop. Deixa eu olhar aqui. É porque foi hoje esse trade, tá, pessoal? Esse trade foi hoje aqui. Ó, opa. Eu tô com mais de um... Mais de um, mais de uma coisa aberta, enfim. Aqui foi no dia 23, eu tomei um pequeno stop. Eu até tinha mandado no grupo, falei bem assim: gente, já comecei o trade, mas já tomei um stop. Só que eu não desisti, tá? Virei a mão, comecei a comprar e segurei o trade. E aí fiz aí, tipo, deixa eu ver, 3 vezes 5, 15, né? Então eu fiz aí um para 4 em relação à minha perda anterior, e aí foi um ótimo trade. enfim e aí saí positivo. A minha principal tomada de decisão foi com o auxílio do operacional contativo, como eu já falei. Esse trade ele teve como ponto de referência o rompimento dos 120.825 pontos após uma pequena consolidação, ou seja, teve uma consolidação aqui de preço, teve um rompimento, eu tinha essa máxima aqui. E aí eu, eu estipulei ali o risco ali em um time menor e executei o trade com base no operacional. É, anteriormente tomamos o um stop, por conta do esticamento do preço eu resolvi fazer uma compra e colocar o stop na máxima tá é, então antes, de, antes de, eu, de eu fazer essa compra eu tinha colocado uma venda com stop na máxima ou seja, eu coloquei uma venda mais ou menos aqui embaixo com stop aqui, ó, nessa máxima Hi, tá vendo? então o mercado chegou e olha pei, pegou, né? mas aí não tem o que fazer né? é, que seria nos 129.53 mas infelizmente o mercado foi muito forte e pegou como eu não sou besta assim, levando em consideração o seguinte John, por que você operou vendido? pessoal, eu tinha uma relação de risco de retorno de 1 para 20 cara é muito ganancioso, eu entendo, mas tipo, tipo, eu não ia perder muito, sabe, eu ia perder tipo 0,20%, sendo que eu tenho 1% para perder no dia, tá, abre aspas, é, então como eu não sou besta, não vou ficar no mercado à toa, e eu sou um cara que gosta de seguir tendência, virei a mão, pai, virei a mão, sem pena, e executei a compra. A operação de compra deu bom, recuperei o prejuízo, fazendo uma parcial, além, né, eu fiz uma parcial. Gente, eu tô... Esses dois dias, gente, não é pra me fazer parcial. Esse, o meu operacional não é pra fazer é, parcial. Só que é assim, pessoal. O risco tá tão grande, o SDJP está tão esticado, que pra ele dar uma descida, minha filha, já era. Então eu não quero ficar posicionado quando ele... Eu não quero ficar comprado quando ele que, querer descer. Vocês estão entendendo? Então, eu tô saindo um pouco da regra, mas eu tô tendo um feeling de mercado, uma experiência de mercado pra falar com vocês, né? E recuperei o prejuízo, fazendo a parcial, e depois eu... Entreguei, infelizmente, o trade é, no break-even, mas saindo lucro. Mas sai lucro. A relação de risco-retorno ficou baixa, né? Por causa do, do prejuízo que eu tomei anterior, também ficou de 1 para 2. E eu, eu botei ali na hora que eu fui disciplinado, mas assim, olhando de longe, é, é, é, é mais ou menos, mais ou menos, nem, nem cagado, nem cagão. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Sobre o checklist, 1 para 10 de lote, relação de, de, de risco-retorno de 1 para 2. O operacional, teve uma análise subjetiva, né? Que eu entendia ali o que é estava acontecendo, o que é que fez o, o SDJPY subir tanto em relação ao JPY. Tive uma leitura ali do fluxo, ou seja, a força compradora estava muito forte. Uma leitura de contexto e o meu operacional quantitativo, né, pessoal? É, o operacional é, é a mina de hoje. Enfim, brincadeira, tá? Não levem. Enfim. Gestão emocional estável. Eu estava centrado no trade. Durante o trade eu estava calmo. Após o trade mais estável, ainda, porque eu já estou há 3 dias de ganho. É, gestão de risco. Correto, acertei no gerenciamento, operei normal, fui disciplinado. Tive lucro, pessoal, teve lucro. É, enfim, enfim. Então, é, é, é basicamente esse, né? E tá aí o trade, enfim. Quando a gente abre um pouco ali a nossa conta métricas, a gente vai perceber ali que as métricas são muito boas, assim, ao meu ponto de vista, eu peço perdão, mas pra mim tá muito bom, assim, as métricas aqui. Ah, João, tá mais 50% de, de acerto. Olha a minha relação de risco retorno, 1 para 4. Então, assim, tô bem de boa, mano. Assim, ninguém vai tirar minha fé, não, mano. Tô bem de boa mesmo, sabe? A minha média de ganho, ela foi, tipo, assim, 5 vezes maior do que a minha média de perda. E o meu maior ganho foi muito mais do que a minha maior perda. Então, assim, eu tô bem de boa. Sobre o capital, ali, eu tive um, um, um loss, ali, máximo de 391 em relação ao lucro, né? Abaixo do, abaixo do capital, no caso, né? É, porque foi antes de eu ter o meu primeiro ganho. É... Max, o dia que eu mais perdi foi tipo 1054, mesmo sabendo que nenhum dia eu fiquei negativo, mas teve algum momento que eu fiquei perdendo ali 1054, então vocês têm que entender que nem tudo é flores, né? Teve dois dias de trade só, e teoricamente eu já passei, né, no teste, e sigam essa série, por quê? Porque eu, eu, eu fiz um teste no, com 10k de capital, agora fiz um teste de 100k de capital, e o próximo teste que eu vou fazer é de 200k de capital. Esse aqui eu vou tentar levar até os 10% da conta, porque para mim me acostumar. E depois disso, eu vou ser um trader financiado. Vocês acreditam? Eu acredito em mim. Vocês têm que acreditar em vocês, ok? É, se vocês quiserem uma sugestão de vídeo, tem outros vídeos aqui do YouTube, mas também tem um vídeo principal que é Deu falando sobre...